Oh. Me duele, Sara. Me duele. Me duele. Qué guapo. Qué guapo. guapo. No, baja todo. É assim, que... Let me see. You are somebody beautiful. How are you, baby? I can't breathe. Just can't breathe. I'm breathing. <laughs> De puta, oh my gosh, guys, he's hurting me, baby. Uh, baby. Look. Ah, look, hijo de puta, look, hijo de puta. Look. I think I'm gonna faint. Baby, good morning, guys. My baby is going to go to the university and I'm going to tell him hello. I don't want. By the way, eight in the morning. <laughs> que guapo. Como construir um. Oh. We don't have internet, guys. Temos internet, gente. Mas dá para editar vídeo. Agora postar não sabemos. O cara eles dizem 72 horas, então so vamos esperar que tenha. Just now. Tá fazendo o que aí, Norma? Tá fazendo o que aí? Norma? O que você tá fazendo? Minha mão fotos. Vou ficar aqui. Que lindo. Eu sei, eu sou muito guapo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! <risa> ¡Ah! ¡Que me ¡Para! ¡Para! ¡Para! No sé pez, ¡Pero! ¡Para! ¡Ah! <risa> para. que é acido, assim, irmão? Nada! tá mandando nada! Não, não é ele! Não, não tá sendo nada! Ah, sua mãe tá chamando ele! O que você tá fazendo, meu pequeno? Não vai, fica comigo Eu tive pesadelo, você tem que cuidar de mim Eu tive pesadelo, você tem que cuidar de mim Burgers. We are not eating burgers. We're not in on eat, eat burgers. Right? right, right, right, right. It's just that we don't record when we have our lunch. So nice. Hi guys, uh, watch our videos in our channel, please. I like it. Pay one time before I post the video and say okay. I won two times already. He's like again, again. Again, again, babe, accept. Let's go post the video. See guys, that's why the video don't come here, because that guy don't want to post. you want to play? Onde você tá indo? Não vai. Ainda bem que amanhã é sexta. E que você não vai. Não, você vai amanhã. Ai, que bosta. Você também vai amanhã. Gente, esses dias, a gente passou aqui e cinco minutos depois, abriu uma catreira. -ca -ca -ter -ca I don't know how to say that and like a car enter like boom, yeah you know fell. like five minutes after we pass could be us can you imagine like the thing will like boom. So show, show them again it's that thing you know and we was like oh my gosh it could be us but not the half of the person it's like this open like the guy was passing was the car go, like down a super big hole we will try yeah to because the, the car entered there you know we're gonna try post the picture but it was super fucking scared, like imagine if happened No, I wouldn't. you in that we can't we can try and Someone break us <laughs> Agora os comentários e tudo e ele vai mais Estamos tentando chegar ali, mas pelo jeito não vai dar tempo, já tá começando, eu acho. É, começou. Começou. Começou. começou. É um pouco frio, então eu estou pronto para o frio Eu vou colocar o frio agora Você está pronto? Sim, estou pronto Aqui na Espanha, a água não é... Quer dizer, a água quente não é elétrica O Tomás tem que comprar esses botijões de gás Para esquentar a água Eu acho que antigamente no Brasil era assim, mas hoje em dia não é mais E aqui é assim, tipo, se acaba não tem mais água quente Deixa eu ver você. Deixa eu ver Oh my god, deixa foi você, caralho, me deixa ver, porra! Dá essa cara aqui, dá essa cara aqui, deixa eu te gravar, por favor? Baby, baby, baby wake up, baby, baby, noo, stand on wake Não, deixa ah, eu... Ah, mano, como é seu cu wake up wake up wake up wake up baby wake up this is for all those that say that we use for a shop in the sky look guys it's pink and you cannot see very well because the sun is in the other side and The moonster, ash What is it? There. Here we have the moon and the sun in the sky at the same time. I know we don't use Photoshop, guys. What are you doing? I heard With a wing. a uh, think of angel, and I think of them because you're not on the Hijo de puta, <risos> meu oído. Meu oído, meu oído. Ai, enchu. Que feio, tio. Como eu sou feio. Que guapo. Eu sei. Que guapo. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo, que, que é perfeito. Ah, baby. Deus, cara, espai. Wake, wake, wake, wake up, wake up, wake up. wake up, wake up. Ah, ah. Como você está aí? estou muito pesado, gente. Depois o pessoal fala que eu sou pesado. Eles ouviram você? <laughs> Eu fico sozinho quando o Tomás não tá aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cadê? Cadê? Tem uma criança aqui comigo. Se o Kinho ver isso, ele me mata. <risos> Estamos indo para a praia e o Tomás está indo de calça, blusa e eu estou indo de camiseta regata, de short e de chinelo porque eu quero tirar foto bonita. E não tô a fim mais de usar jaqueta sobre jaqueta sobre jaqueta. Vou passar frio? Sim.